Bom dia para você, nosso seguidor aí, e atento usuário das nossas redes sociais. Este é o Jornal Eletrônico Mato Grosso ao vivo, jornal virtual. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Estaremos aqui, a partir de agora, trazendo as principais notícias das últimas 24 horas, as principais notícias que estarão sendo é, repercutidas durante o dia e tudo aquilo que é, interessa a todos os cidadãos aí de Mato Grosso, da nossa região de Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, a Mato Pá, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte e até Colíder. Estamos aqui hoje com várias informações, várias notícias que vão é, fazer aí as matérias que mais repercutiram durante as últimas 24 horas. As principais notícias aqui do portal Mato Grosso ao vivo, que você pode acessar agora e não só aqui, através das redes sociais, matogrossoalvivo.com.br, você tem aqui na capa as últimas notícias em destaque. Rodovias de Mato Grosso registram 130 mortes por acidente de trânsito em seis meses, diz levantamento. Eleições 2022. Eleitorado de Mato Grosso cresce 6% em relação a 2020. Conflito entre facções. Peixoto de Azevedo tem suposta lista de 17 marcados para morrer. A alta Floresta está entre os 73 municípios com riscos muito alto para Covid-19. Motorista de caminhonete foge após atingir motociclista em Alta Floresta. Além dessas principais manchetes, nós hoje é, vamos trazer para você várias outras que foram notícias nas últimas 24 horas e que também repercutiram desde o dia de ontem. Cine de Mato Grosso oferta 2.700 vagas de emprego em 28 municípios, 95 só em alta floresta. Homem que transportava 254 quilos de cocaína é preso em Mato Grosso. Saiba aonde. Petrobras reduz é Preço da gasolina em 20 centavos por litro nas refinarias, a partir de hoje, nos postos de gasolina. Motorista de caminhonete foge após atingir motociclista em alta floresta. Essa faz parte daquelas principais que nós já lemos aqui para você. Gratidão a Deus por você estar aqui conosco, nos acompanhando e gratidão é, por todos é, os nossos patrocinadores e apoiadores que são aqueles que estão todos os dias acreditando neste projeto do Mato Grosso ao vivo entre eles nós vemos aqui é, vários várias empresas como a Net Ultra Alex Contabilidade, o Trairão e Pesca Esportiva e Fitness Laboratório Analisa a Drogaria América Safari Churrascaria Pneu Norte, Kim Fuco Supermercado, a JMD Urbanismo, Aquarela, Amoa, Bairro Planejado, a Toquilar Papelaria, Presentes e Utilidades, Robertinho Motos, Alta Empreendimentos, Karen Modas, Laboratório Atual e Laboratório Analisa. Esses são alguns dos nossos patrocinadores você vai vê-los agora, na sequência, através aqui do no nosso break comercial. Vamos faturar! Muito bem então, lembrando também que o nosso último grande parceiro, não menos importante, não menos especial, é a drogaria ultra popular do nosso amigo Miranda e da nossa amiga Leandra. Loguinho nós estaremos inserindo aqui o logo deles em nosso, nosso hall de clientes, de parceiros e de patrocinadores do nosso programa. Hoje vamos trazer para vocês. Vários assuntos importantes sobre política, eleições, é, o eleitorado de Mato Grosso, acidentes, estatísticas e aí as principais polêmicas nos bastidores das eleições 2022. Vamos começar então falando sobre aí o eleitorado de Mato Grosso que cresceu aí cerca de 6% em relação a 2020. Mato Grosso contará aí com ah, 2.469.414 eleitores aptos a votar nas eleições de 2022. O número foi consolidado pela Justiça Eleitoral após análise de todos os formulários preenchidos pela população nos últimos dias antes do fechamento do cadastro eleitoral via plataforma Título Net. O eleitorado... 2022 é 6,1% maior que o número de eleitores aptos em 2020. Pelo levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TREMT, 51% de, do, total composto é, do total é composto por mulheres e 49% por homens. Chama atenção o aumento quantitativo de jovens ainda não obrigados ao voto e que estão aptos a participar do pleito. É, nas eleições de 2020, eles representam 0,7% do eleitorado, num total de 15.843 jovens de 16 a 17 anos. Já nas eleições de 2022, a participação desta faixa etária praticamente dobrou, chegando a 31.358 eleitores, ou 1,3%. Abre aspas. Nós encaramos este número de forma muito positiva. Os jovens precisam se envolver e saber o que está acontecendo no país, se posicionar. Realizamos palestras, campanhas de comunicação, tutoriais, virtuais e até mutirões para cadastrar estes jovens eleitores dentro da sua escola. O resultado está aí. Cadastramos o dobro de jovens para este pleito do que em relação ao pleito anterior. A Justiça Eleitoral segue trazendo a voz da população para a política, destacou aí o presidente do TRE MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Ainda sobre faixa etária, a maioria, a maior votação, ah, perdão. A maior variação aconteceu nas pessoas com mais de 100 anos de idade. Em 2020, este eleitorado era apenas de 709 eleitores. Este, neste pleito, será de 1.576 eleitores acima de 100 anos de idade. Considerando todos os eleitores com mais de 70 anos, ou seja, os que não possuem a obrigatoriedade do voto, Mato Grosso possui atualmente 174.014 eleitores. Uma elevação de 11,8% frente ao pleito de 2020. Outro destaque no perfil do eleitorado Mato Grosso é o grau de instrução. Na, na análise, 24,7% possui o ensino médio completo. 22,3% possui o ensino fundamental incompleto. 16,9% o ensino médio incompleto. 13% o ensino superior completo e 7% de saber ler e escrever. 6% o superior incompleto, o mesmo para o ensino fundamental completo. O percentual de pessoas que se declararam analfabetos é de 4%, lembrando que para estes o voto é facultativo. Com relação à diversidade de gênero do Mato Grosso, Possui atualmente 570 eleitores que optaram por não usar, é, perdão, por usar o seu nome social, o número mais que dobrou, frente aos 212 que fizeram essa opção em 2020 e os 140 em 2018. Como a ação preparatória, da, como ação preparatória da Justiça Eleitoral, é solicitada aos eleitores que informem eventuais deficiências. Neste pleito, 11.287 pessoas disseram possuir algum tipo de deficiência, 28% locomoção, 20% deficiência visual, 13% deficiência auditiva, 5,5% de dificuldade para o exercício do voto. E 33% possuem outro tipo de deficiência. Em 2020, este número era de 8.868. A fonte aqui Daniel Dinho, do Daniel Dino, do TRE de Mato Grosso. Portanto, temos aí uma previsão bem é, otimista com relação ao aumento de número de eleitores em nosso estado para este ano, para este pleito de 2020. Obviamente, a justiça eleitoral faz questão aí de computar voto a voto, é, título por título e fazer assim, esse, essa triagem aí daquele numeral quantitativo de eleitores. A grande novidade é que houve uma ultrapassagem por parte das mulheres que hoje somam 51% do eleitorado mato-grossense, enquanto os homens são... 49%, ou seja, as mulheres terão, neste ano, nesta eleição de 2022, o poder de decidir aí quem serão os governantes do nosso Estado, do nosso país, os nossos deputados estaduais e os nossos deputados federais, além do, do, do Legislativo, né? para a Câmara Fe Federal e para o Senado Federal. Vamos agora mais uma vez lembrar dos nossos patrocinadores e dizer para você que estaremos logo em breve com uma novidade, que é a BB News TV. É uma novidade que vai atrair aí muita atenção, muitas polêmicas, porque é um programa de opinião. Então você terá aqui dentro do quadro da BB News é, TV, por exemplo, a, o quadro Pauta do Dia, no pauta do dia você vai ter assim o principal assunto da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e até mesmo do nosso país. Com comentários de outros participantes que estarão ao vivo, em live, é, também transmitindo a sua opinião sobre o assunto. Você terá também o imprensa que eu gosto. O imprensa que eu gosto é aquela crítica construtiva em cima de, de alguns fatores políticos, sociais, econômicos que atingem aí o cidadão brasileiro, a nossa região, a nossa cidade ou o nosso país. Né? E com isso, é, aquela crítica apimentada, aquela crítica é, de um, um livro sobre a lei, sobre a verdade e sobre a justiça. Né? Então... Isso, é, tudo isso aqui no edição da manhã do seu Mato Grosso ao vivo, você estará acompanhando através dos nossos próprios próximos programas que se darão todas as manhãs aqui, nós teremos a edição da manhã e já estamos providenciando para a tarde, logo após, logo após o entardecer, o edição da noite do Mato Grosso ao vivo e você estará junto com a gente recebendo as últimas notícias que foram aí é, destaques em todo o país, em todo o Mato Grosso, em nossa região e em nosso município. Vamos agora aos patrocinadores. Então, lembrando a vocês aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais, você pode neste exato momento aí nos acessar pelas redes sociais através do canal Mato Grosso ao Vivo. Você, pra, você também pode participar aqui, vamos observar um pouco aqui a nossa página, que está ainda ela tem um delay de atraso né, com relação aquilo que nós estamos transmitindo neste exato momento, mas trata-se aí de tudo aquilo que você vai sim acompanhar com a gente aqui a todo momento. Temos aqui em relação à... aquilo que vocês estão assistindo e não esqueça de participar. Estamos aqui já com cinco pessoas engajadas na página com relação a tudo que estamos reproduzindo, vamos ver se conseguimos aumentar a imagem para que você possa visualizar melhor aqui, é, não esqueça de participar, inclusive aí olha aí, estamos reproduzidos na tela aqui, conforme você está nos assistindo aqui, certo? Essa é a página mato matogrosso ao vivo, você nos assiste agora, neste momento com todos os requintes aí da, de, desta apuração dos fatos aí. Vamos agora trazer para vocês aqui com relação a, a tudo que tem ocorrido em Alta Floresta e região as últimas notícias, inclusive com relação ao mercado econômico, ao mercado de trabalho, empregos em nosso estado de Mato Grosso e em nosso município. Por exemplo, hoje vamos falar aqui sobre as ofertas de emprego do Cine de Mato Grosso que está ofertando 2.700 vagas de emprego em 28 municípios, 95 em Alta Floresta. Só em Alta Floresta, 95 dessas vagas. Há vagas também para pessoas com deficiências, que é são chamados PCD. O Cine Nacional de Emprego de Mato Grosso disponibiliza 2.718 novas oportunidades, oportunidades de emprego para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. As vagas estão disponíveis em 28 municípios do estado, inclusive Cuiabá e Várzea Grande. As vagas para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande são de número 370, Água Boa, 53, Alta Floresta, 95. Alto Araguaia 51, Alto Taquari 5 vagas, Barra do Garças 57 vagas, Bras Norte 14 vagas, Cáceres 8 vagas, Campo Novo dos Parecis 171 vagas, Campo Verde 58 vagas, Canarana 25 vagas, O Líder 23, Confresa 1 vaga Diamantino, 11 vagas. Guarantã do Norte, 29 vagas. Jaciara, 4 vagas. Juara, 84 vagas, em Juara. Juscimeira, 2 vagas. Lucas do Rio Verde, também 84 vagas. Nova Mutum 213 vagas. Me parece aí o número mais é, expressivo depois de Cuiabá e Varza Grande. Pontes e La Serra, 86 vagas. Ah, não, temos aqui Primavera do Leste, com 408 vagas, muito acima até de Cuiabá e Várzea grande. Rondonópolis, com 135 vagas. Sapezal, com 144 vagas. Sinop, com 305, oh, bom número de vagas. Sorriso, 205 vagas. E Tangará da Serra, com... 43 vagas. O trabalhador também pode verificar as vagas de ofertas que estão sendo aí anunciadas pelo Cine de Mato Grosso, o Cine que é nacional, mas tem aí seu departamento, seu setor de Mato Grosso. Ofertadas aí acessando o portal ww.empregabrasil.met.gov.br ah, os interessados devem procurar a unidade do Cine, também mais próximo de sua, de sua residência, em sua cidade, com os documentos pessoais, para então se candidatar às vagas. Estas oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, tanto no site como no próprio Cine, e sem nenhum aviso prévio. Confira aí... A I essas oportunidades ou seja esses números de vagas podem sim ser preenchidas é, de forma muito rápida ou devagar vale a pena você correr aí para é, é, alcançar aí o seu lugar e não perder tempo né e uma simples demora pode custar aí a sua vaga em um desses setores em uma dessas empresas que estão ofertando Vamos aqui novamente é, trazer a questão do DB News, que nós não acabamos não vi, veiculando para vocês aqui a nossa vinhetinha do, do DB News, que será o nosso programa aí de lives, o nosso programa polêmico, é, com bastante entrevista, com bastante participações de vários convidados que estaremos nos próximos dias aí apresentando para vocês. Vamos lá? comigo, Dani Bueno. Nós estaremos todos os dias aí trazendo essa novidade, assuntos polêmicos, assuntos que são notícia em todo o estado, na área da política, na área social, na área da economia, principalmente, né, serviços de utilidade pública. Quanto a isso, você que está nos assistindo aí, de repente você quer entrar em contato ah, através do WhatsApp para apresentar alguma denúncia ou mesmo indicar alguma matéria, você pode estar aí através do nosso WhatsApp 669 2121 entrando em contato conosco todos os dias, a qualquer momento, 24 horas por dia, para que a gente possa atendê-lo aí na veiculação de notícias exclusivas ou de notícias que sejam de interesse público, relevante para, para a informação de todos que possam sim é, estar acompanhando aí os últimos acontecimentos, as notícias em nossa cidade, em nosso estado, em nossa região e até mesmo em nosso país. Vamos faturar! sobre trânsito e rodovias. Infelizmente Mato Grosso se destaca aí nos últimos meses, nos últimos seis meses com um número elevadíssimo de morte nas diversas rodovias federais que atravessam o Estado aí e que são aí os caminho, o um corredor de passagem de milhões de mato-grossenses e de brasileiros que vêm até o nosso estado ou que circulam pelas nossas rodovias. Nós temos hoje a, a estatística triste de 130 mortes em seis meses, nos últimos seis meses, segundo o levantamento. As rodovias de Mato Grosso registraram aí 130 mortes por acidentes de trânsito é, nesses últimos seis meses segundo este levantamento as rodovias de Mato Grosso registraram 630 130 mortes por acidentes, no primeiro semestre deste ano. Segundo um levantamento da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso houve um aumento aí de 16% se comparado com o mesmo período no ano passado, 2021 segundo o um estudo de uma das vias mais movimentadas, que é a BR 163, já que o fluxo de veículos é formado por caminhões e carreta. Nos últimos cinco anos, 350 pessoas morreram só na BR-163. E é a estrada que registrou o maior número de acidentes conforme a PRF. Confira os acidentes com vítimas fatais nas rodovias. Na BR-163, nos últimos cinco anos, conforme foi noticiado, 350 mortes, na BR-364, também cruza o Mato Grosso, 338 mortes, na BR-070, 230 mortes, na BR-174, 63 mortes, na BR-158, 54 mortes. Um dos acidentes graves na BR-163 foi em maio deste ano, no município de Vera, a 486 km de Cuiabá. Um ônibus que transportava cerca de 45 passageiros bateu de frente com uma carreta e oito pessoas morreram imediatamente. No dia 12 deste mês, também, entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte, um caminhão-tanque e outro veículo que transportava grãos colidiram eh, e a rodovia precisou ser interditada. O impacto os veículos pegaram fogo e duas pessoas morreram carbonizadas. O superintendente da PRF, Francisco Elcio, explicou que as maiores vítimas sempre são caminhoneiros. Abre aspas. Os caminhoneiros, em razão do escoamento da soja, são, os maiores, são as maiores vítimas. Parte dos produtos que saem de Mato Grosso ou que chegam no estado, acabam passando pela BR-163 e a infraestrutura não está adequada. Muitas vezes esses caminhões já estão em mau estado de conservação, por causa das rodovias. Então são trechos longos que os veículos percorrem sem as devidas condições. Disse aí o Francisco Elcio, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. A engenheira de transporte Marisa Baltar disse e a duplicação de toda a extensão da BR-163 pode melhorar as condições de viagens e ajudar a reduzir os acidentes. Além da infraestrutura, ela destaca outras medidas que são necessárias para a prevenção de acidentes. A gente precisa trabalhar com fiscalização, então buscar reduzir velocidade nos pontos críticos, Fiscalizar quanto ao uso de bebida alcoólica e entorpecentes, além da educação, porque as ocorrências de trânsito têm a ver com, o, com a imprudência do motorista. Disse aí então a Marina Baltar, que é a engenheira de transportes aí da ABER. A fonte da notícia é o Natan Burlard, lá da TV Centro-América de Cuiabá. Bom, nós sabemos muito bem que as rodovias e o trânsito em alta floresta, tanto em alta floresta como na nossa região aqui e em todo o estado de Mato Grosso, essas ocorrências aí de acidentes gravíssimos têm aumentado cada dia mais. Resta saber aí o que nós podemos é, requerer ou, ou mesmo cobrar por parte do governo estadual e do governo federal para que não só a parte dos motoristas seja cumprida, né? que seria aí o não uso de bebidas alcoólicas interpe, entorpecentes, excesso de velocidades, imprudências, mas também daquelas concessionárias que foram aí devidamente é, autorizadas a cobrar pedágios caríssimos, cumprir com valores aí que é, ultrapassam é, o orçamento da população e que nada fazem. A olhos vistos, vemos regiões onde praças de pedágios e trechos quilométricos, de centenas de quilômetros, onde praças de pedágio administram essas estradas e que acidentes continuam acontecendo é, com, com a mesma intensidade de que se elas não estivessem ali. Ou seja, estão cobrando esse dinheiro para quê? Qual que é o objetivo? Para onde vai esse dinheiro? Porque a olhos vistos, toda a população de Mato Grosso vê e sabe que não são investidos na melhoria das estradas, nas sinalizações, na, na parte da segurança, até mesmo no atendimento médico. Recentemente, aqui em Alta Floresta, nós temos o caso da empresa Via Brasil, que tinha contratado uma terceirizada no atendimento de socorro, é, emergências... É, que teve suas ambulâncias é, confiscadas pela justiça, porque estava devendo para a empresa de onde, onde comprou as ambulâncias. E o trecho que é aí administrado pela Via Brasil ficou desassistido e até agora, me parece que de forma bem precária, e é, não, não está a contento aí da população. Graças a Deus, poucos acidentes aconteceram após... É esse episódio em que as ambulâncias foram recolhidas pela justiça com mandados de busca e apreensão e infelizmente é a vergonha alheia para toda a população que paga seus impostos em dias e além disso tem que pagar altas taxas de pedágio para uma empresa que tem esse tipo de, de, de contrato com terceirizados que me parece nem são devidamente é, sondadas antes mesmo de assinarem um contrato. Porque se a empresa é, Golden Life, que era aí a detentora das ambulâncias, a proprietária, não está em dia com o pagamento de, suas, de seus compromissos, Obviamente, seria o caso da Via Brasil não assumir qualquer contrato com uma empresa é, que tem esse cunho aí, de, de, esse nível de, de descompromisso com seus credores, né? Então, essa fica sendo aí a nossa opinião de hoje com relação à nossa coluna aqui, análise dos fatos. Estamos ao vivo para vocês aí, conforme já, já mostramos, através da, no, da nossa página no Facebook, você pode sim estar nos acompanhando neste momento, né? pode estar participando, vamos tentar aqui dar uma recarregada, já temos comentários, pessoas aí que nos assistem todos os dias e vão continuar assistindo agora nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses e principalmente enquanto Deus nos der saúde. Agradecemos muitíssimamente A sua audiência A sua participação Gratidão aos nossos parceiros E patrocinadores Que são aqueles que dão sustentação a esse projeto novo De um jornal eletrônico Pela internet, pelas redes sociais Pois você pode sim nos curtir Nos acompanhar Pode compartilhar os nossos vídeos Através do Facebook Através do Instagram Através da, da nova rede é, social aí, Que visa a atender o mercado de trabalho, chamada LinkedIn, através do Twitter, né? Então, todas as principais redes sociais, inclusive também, estamos ao vivo agora pelo nosso YouTube, YouTube do Mato Grosso ao vivo, que é, sem dúvida alguma, é, um dos nossos, uma das nossas principais, um dos nossos principais aí, orgulhos com vários seguidores, com várias referências aí, de vídeos que já atingiram milhões é, de acesso. Vamos aqui rapidamente, a internet está fraca, não está ajudando muito, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês a nossa página do YouTube também, para que você possa também nos acompanhar pelo YouTube. Não esqueça de dar o seu joinha, de, de clicar na, no sininho para que a gente possa estar, sendo, é, noti estar notificando o seu celular, possa ser notificado sempre que a gente aparecer com um vídeo novo, por enquanto pelas manhãs e breve também vai ter, teremos aí a edição da noite aqui do seu jornal eletrônico vamos faturar temos que interromper aqui, é porque tivemos uma pequena falha técnica aqui, o nosso áudio acabou que não foi, não foi ativado na nossa última matéria, então vamos refazê-la para vocês, né, com as nossas excusas aqui, nosso sentimento de, de, de constrangimento, mas é, são coisas que ao vivo, muitas e muitas vezes, até nas grandes emissoras de TV, de rádio de qualquer tipo de meio eletrônico, pode acontecer. Tá? Estamos agora com o nosso áudio recuperado, vamos trazer então novamente essa última matéria que diz respeito aí à questão do trânsito, é, não só assim como nós falamos agora há pouco na questão das BRs, a questão das, das empresas concessionárias que estão de forma aí, é, precária cuidando das nossas rodovias, das nossas MTs estaduais, né? mas também no município, a malha viária tem sim é, sido alvo aí de um alto índice de acidentes aqui no nosso município de Alta Floresta nos últimos meses, a maioria das vezes provocada aí pelo, pela imprudência, pelo, pela embriaguez ao volante né? e por, por excessos cometidos por vários é, e vários é, irresponsáveis aí que acabam em muitos casos às vezes aí até é, comprometendo com, é, com acidentes fatais aí com vítimas fatais e são aí um, um, a grande tragédia que qualquer município que não deseja comutar né vamos lá falando aqui sobre Alta Floresta motorista de caminhonete foge após atingir um motociclista em alta floresta. Graças a Deus, essa ocorrência não teve aí nenhuma é, fatalidade, não chegou ao óbito, a óbito, a motociclista atingida, mas é um caso, sim, de omissão de socorro, é um caso, sim, é, onde a pessoa se evadiu do local do acidente o que pode acabar configurando um crime de trânsito, e essa pessoa pode, pode ter fugido por ser simplesmente inconsequente, irresponsável, ou estar embriagada, ou com algum problema de documentação. Ela é enquadrada, assim, é, pela omissão de socorro, né? Se estiver embriagada, pior aí. O motorista de uma caminhonete fugiu depois de atingir uma motociclista na noite da última segunda-feira, no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta. De acordo com a ocorrência policial, a condutora de 27 anos da Honda Bros estava ao solo, aguardando o ponto com dedos, mas a caminhonete havia fugido do local após bater na vítima. Segundo testemunhas populares, tentaram até alcançar a caminhonete, bem como anotar a placa da mesma, mas sem êxito. A vítima relatou que momentos antes do acidente prosseguia pela rua 7 de setembro, via preferencial, sentido centro, ao bairro Cidade Alta, que ao passar pela rua LN2 foi colhida por uma caminhonete de cor prata, cabine simples. A caminhonete vinha pela rua LN2 sentido zoológico à Avenida Mato Grosso, onde a condutora, após a, a batida, foi ao solo e o, ve e o veículo evadiu-se do local, deixando-a ao solo. A vítima é, apresentava ferimentos no braço direito e queixava-se de dor no joelho. Foi encaminhada, então, ao Hospital Regional Albert Seyman. Policiais militares fizeram rondas na região, mas não localizaram o outro veículo envolvido. O caso segue investigado. Infelizmente, nós sabemos muito bem que a polícia pouco pode fazer nesses casos, quando dá tempo é, do outro veículo evadir-se do local, né, as pessoas não conseguem coletar o número da placa, os detalhes do veículo, ou mesmo captar qualquer imagem ou foto que possa, sim, ajudar nas investigações. E essas pessoas que sabem muito bem o crime que praticaram, de omissão, é, principalmente em caso de óbitos, sabendo muito bem que precisam esconder o veículo e por um bom tempo esse veículo é, sai de circulação para que com isso elas possam escapar plenamente aí do flagrante e, principalmente, das responsabilizações. Essa é um, uma tragédia social que nós vivemos todos os dias em todos os municípios do país, não só em Alta Floresta. Né? Mas depende muito também que a administração pública invista em questões de segurança, de fiscalização, câmeras de trânsito, né, que possam monitorar é, vários pontos da cidade, para evitar, sim, que a irresponsabilidade reine, né, entre todos, é, com, com relação aí à insegurança no trânsito. Vamos aqui agora lembrar a vocês que nós estamos com a edição da manhã do nosso jornal digital, aqui jornal eletrônico Mato Grosso Alvido, estaremos todos os dias é, trazendo para vocês as notícias e novidades mais relevantes com relação ao mundo da informação, tá? Vamos também lembrar que estaremos dentro em breve trazendo um quadro de entrevista, um programa especial de entrevista com lives, com diversas pessoas aí, é, não só de alta floresta da região, mas até mesmo de outros estados, jornalistas, convidados que nós estaremos trazendo para tratar de diversos assuntos relevantes, inerentes aí à política a sociedade, a economia e tudo que permeia ali, o universo das pessoas que são aí, é, atingidas por decisões políticas e por vários assuntos, assuntos sócios econômicos em nosso país. Vamos dar aquela faturada e em breve que estaremos aqui com a, as últimas notícias. Muito bem, então, vamos agora com notícias policiais da nossa região. aqui. É, conflito entre facções, Peixoto de Azevedo tem suposta lista aí de 17 marcados para morrer. O fato estaria sendo motivado por uma guerra entre facções criminosas que vem acontecendo na cidade e regiões próximas ali a Peixoto de Azevedo. Temos aqui uma foto da da Delegacia Civil de Mato Grosso, da Delegacia de Peixoto, da Delegacia da Polícia Judiciária Civil, de Peixoto de Azevedo. Na cidade de Peixoto de Azevedo, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso investiga uma suposta lista com 17 nomes marcados para morrer. Três pessoas já foram presas acusadas de envolvimento nos homicídios ocorridos recentemente no município. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, ontem, pelo programa Cadeia Neles, da TV Vila Real, de Cuiabá. Conforme o forno delegado de Peixoto de Azevedo, Jordan Fontenelle, que está à frente das investigações, as polícias militares e civis montaram uma força-tarefa para desmontar a guerra, de, desmontar a guerra e prender envolvidos, abre aspas. Nos últimos dias tivemos várias mortes relacionadas ao tráfico de drogas e guerra entre facções criminosas em busca de poder do poder sobre a criminalidade na, na região. Diante disso, montamos uma operação e tivemos êxito em prender três envolvidos em homicídios e atentados ocorridos na cidade devido a essa disputa entre os criminosos. Explica aí o delegado, agora sim, então a foto da delegacia civil é, de Peixoto de Azevedo, que estávamos, estávamos em outra tela, pedimos desculpas, mas aqui mostramos para vocês essa matéria que também está no portal Mato Grosso ao vivo. Na lista das 17 pessoas marcadas para morrer, duas são mulheres e os demais do sexo masculino. Além das fotos, o enunciado expõe o nome bairro e facção a qual pertencem. Os trabalhos das autoridades continuam sendo realizados, ou seja, as investigações continuam. Essa, essa notícia ela é da Letícia Catiúcia, Catiúcia, da Folha Max, e infelizmente traz aí um quadro bem temeroso né, com relação à situação da insegurança pública em todo o estado de Mato Grosso, as facções criminosas tanto da, da parte do comando vermelho quanto do PCC, que é o primeiro comando da capital lá de São Paulo, disputam no Brasil inteiro aí a, a, anteriormente as capitais, né? Faziam guerras nas capitais do, das principais capitais do país hoje estão com uma capilaridade muito maior, né? invadiram os municípios grandes e pequenos de todos os estados brasileiros com, suas, é, com seus subcomandos e assim agora começam a ditar um verdadeiro império do crime, onde essas duas facções disputando territórios acabam se degladiando, e também ao mesmo tempo aí, envolvendo é, os cidadãos de bens, os cidadãos comuns, né, que não tem nada a ver com essa guerra, em seus crimes. E, em muitos casos, tudo para que possam reinar absoluto aí, nessas cidades e nessas regiões. Infelizmente, é, o que precisa muito mesmo é uma visão por parte dos governantes estaduais e federal de investimentos altíssimos na área da segurança no setor da segurança, nos agentes de segurança, para que os mesmos possam é, guerrear de igual para igual com essas facções. E esse, infelizmente, ainda não é a realidade do nosso Brasil, das nossas capitais, das nossas grandes cidades e principalmente dos pequenos municípios, como é o caso aí de Peixoto do Azevedo, da nossa, de toda a nossa região norte aqui, a Alta Floresta ainda segue como a principal cidade, a cidade polo da região norte, né? é mais ladeada, de municípios com bem menos estrutura, como Paranaíta, Carlinda, né? que nem delegacia de polícia civil tem mais, nem, nem a Pia Casa. E aí temos aí também os municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, onde ocorreram é, casos bem de, de destaques nacionais, como é, tivemos aí o assalto é, aos bancos cooperativos lá do do Cicobi, do Cicred, em Nova Monte Verde, e com isso aí todo, foi mobilizado um aparato policial, todo o estado de Mato Grosso, todo o setor da segurança do estado de Mato Grosso teve que se dirigir a esse, motor, a esse município para estar aí ajudando a resgatar o dinheiro roubado e capturar ou até mesmo é, dar fim. A, a esses bandidos que acabaram, né, na sua grande maioria, me parece num total de 15, 11 foram mortos e pelo menos 13, 3 capturados e um foi um corpo foi encontrado recentemente no começo do ano no município próximo à mata do município e, e sugere ser aí o um último integrante da, da quadrilha que assaltou as cooperativas mas que não se entregou não foi morto pela polícia é, não foi capturado e com isso pode sim ter não ter sobrevivido aí a as agruras, né? que a, a floresta, a falta de água, a falta de alimento, ele possa ter é, absorvido. Vamos agora então para os nossos comerciais e voltamos com a nossa última notícia. Muito bem ainda falando sobre criminalidade, né? e todas essas guerras entre facções são motivadas é, 90% aí pela, pela, pelo domínio do tráfico de drogas na região norte do Mato Grosso, em todo o estado, em todos os estados do Brasil. Né? Essas duas facções têm como principal é, fonte de renda aí, a distribuição, a disseminação né, e o tráfico de drogas entorpecentes aí que acabam é, sendo consumidos por cidadãos aí que, que com esse ato de consumo acabam sim proporcionando, proporcionando um incentivo à continuidade dessa, dessa criminalidade, né? Então aqui temos, por exemplo, um caso de um homem que foi preso transportando 254 quilos de cocaína em Mato Grosso. A abordagem foi aí, então, realizada é, pelos policiais na Praça de Pedágio, do município de Jangada, aqui na, na nossa BR que vai para Cuiabá. A Polícia Federal prendeu nessa madrugada do dia 19, de ontem para hoje, né? É, um homem de 27 anos que transportava 254 quilos de cocaína em um veículo dobrou cargo. Foi apurado que o veículo foi carregado na área rural do município de Sapezal e teria como destino um posto de combustível na região metropolitana de Cuiabá. Posteriormente, a droga seria repassada, aí a, outro... <risos> repassada ao, a outro membro do grupo criminoso o motorista afirmou que receberia pelo transporte a quantia de 10 mil reais. Diligências continuam em andamento para a desarticulação de toda a organização criminosa envolvida na atividade ilícita e segue aí, investigada então pela Polícia Federal. Temos aqui, como eu acabei de falar, né? Um, uma grande desvantagem por parte do setor da segurança pública a nível nacional, pois a polícia é, federal, estadual, municipal, ela pouco consegue fazer diante de tantas é, ramificações criminosas que surgem a todo momento. Além disso, hoje temos outros setores da segurança pública que acabam é, sobrecarregando os, do, as, os policiais. Temos hoje os golpes digitais né, que são, é, na sua grande maioria, aí, é, feitos de dentro de presídios, presídios de segurança máxima, presídios estaduais, municipais. É, infelizmente, o império do crime vem, sim, se sobressaindo... É, a, contra a segurança pública oferecida pelos governos federais, estaduais e até mesmo municipal então cabe a nós como cidadãos também buscarmos meios de proteger as nossas famílias e estarmos sempre conscientes de que podemos sim ser alvos, sermos vítimas a qualquer momento de um roubo de automóvel, um roubo de, res de residência e até mesmo que coloque em risco a vida de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos familiares. Mas essa é, é hoje aqui a nossa edição. Esperamos que Deus esteja no comando da vida de todos. Gratidão a Ele por estar nos proporcionando essa nova etapa, esse novo projeto aqui do Jornal Digital de ao vivo. E principalmente a sua audiência maravilhosa, né? que é a nossa audiência maravilhosa. Estaremos aqui amanhã normalmente e a qualquer momento podemos estar sim, entrando com plantões ao vivo através do nosso, da nossa edição da noite ou mesmo da edição da tarde. Uma edição extraordinária que estamos sim criando para vocês. Tá? Edição da tarde, Mato Grosso ao vivo. A qualquer momento, assim que casos relevantes e notícias é, de interesse público aconteçam, estaremos a todo momento trazendo o melhor da notícia para você. Agora são exatamente é, 11 horas, ou, perdão, são exatamente 10 horas e 31 minutos. Nós ficamos com vocês aqui é, por mais de uma hora e 15 minutos e voltaremos amanhã com a graça de Deus. Bom dia!